Fala aí galera, no vídeo de hoje a gente vai analisar o projeto CZS Kitchen, tá? Basicamente aqui o projeto é na rede BSC, a gente pode ver aqui, tá? Você pode conectar a sua carteira e aqui mostra o saldo do contrato, o saldo da carteira, seus pratos, seus cozinheiros, tá? Porque dá pra perceber que tem essa relação com cozinha, né? 8% de devolução diária, tem aqui a taxa de depósito 8%, saldo do tesouro, tá? E aqui olha só, você ganha 12,5% de BNB depositado por qualquer pessoa que usar o seu link de de referência tá, então, isso é muito bom. Você pode pegar o seu link de referência e tá compartilhando para as pessoas, ok? Temos aqui também então ecossistema na cozinha. Então, temos a incubadora a bordo da nossa incubadora. Ganhe benefícios tanto para o seu token quanto para a The Kitchen, né? Mercado, compre e venda nossa exclusiva coleção NFT Master Chefs em nosso marketplace sob medida em breve tá? E também play to One, joguinho para jogar e ganhar, muito bom, vocês sabem que eu gosto. Jogue para ganhar jogos que de rendem criptomoedas e beneficiam The Kitchen, tá? Então, por enquanto, tá em breve o mercado e o P2E, só a incubadora que a gente já pode clicar aqui. E aqui você coloca o seu Telegram, seu e-mail, o nome do projeto, projeto Discord, local interna Twitter, papel branco, descrição do projeto, site de desenvolvimento, enfim. Isso é se você quiser, né, colocar o seu projeto linkado junto com o deles, né? Mas beleza, agora vamos explicar aqui o que que é o projeto, né, que seria a cozinha do CZ a tradução, né? Tem até aqui falando, nada gruda mais na sua cabeça do que uma história. As histórias podem expressar as ideias mais complicadas das formas mais digeríveis. Tá muito legal aqui, né? Aqui tem um pouquinho do, da explicação. E basicamente, aqui já tem o segredo. O que é a Cozinha do CZ? É um protocolo descentralizado de BNB, de Miner Rewards, né? Pool. Então, uma piscina de recompensa de mineração de BNB, construída na Binance Smart Chain. E também é o mais inovador e é o primeiro ecossistema do gênero, construindo em torno de um mineiro, tá? Então a maneira como funciona é bastante simples. Você deposita seu BNB na pool de recompensas e ganha juros diários com isso. Um ponto importante é que seu depósito está bloqueado para sempre, tá? E você não pode retirá-lo. No entanto, você sempre pode reivindicar ou combinar suas recompensas pendentes. E você pode ganhar até 8% diariamente. Isso depende de seus hábitos de contratar chefes, composto e devorar pratos. Reivindicar o César Kitchen é o primeiro protocolo mineiro que implementa uma tesouraria. Sim, você viu direito. Um tesouro, 3% de cada depósito e reclamação vai para o tesouro. O tesouro será usado para investir em todos os tipos de ativos e protocolos, e os lucros gerados serão injetados em nosso protocolo. 50% de volta ao tesouro e 50% ao saldo do contrato. Ao aumentar continuamente nosso saldo de contrato, podemos garantir aos investidores que sempre haverá dinheiro suficiente para pagar suas recompensas. Não só isso, nós estamos planejando criar um ecossistema em torno da César Kitchen, usando diferentes tipos de ativos ideias e estratégias para gerar renda continuamente que vai fluir de volta para o protocolo. E eles falam que são os primeiros protocolos mineiro que incubam outros mineiros. Incubar um projeto significa que cuidaremos do seu contrato, marketing, gestão de perfis nas redes sociais, designs e etc. Simplificando, eles vão construir seus projetos do zero. Quando incubamos um projeto, uma taxa entre 1% e 3% será codificada no contrato. Essas taxas irá para o saldo do nosso contrato? Sim, você ouviu bem. Vamos lucrar com outros projetos ajudando-nos. Um procedimento KYC será necessário sempre que um projeto quiser ser incubado por nós. Também forneceremos a esses projetos nossa rede de conexões. Então... Para quem quiser, tá com um projeto linkado com um deles, eles fazem tudo para você. Aqui fala dos ecossistemas que a gente viu, tem um, tem um jogo Play to Earn, as NFTs, né, com quantidade limitada, mercadoria, seja kittens, incubadora e também a assim, ser anunciado mais coisas, tá? Eles também tem estratégia de marketing, tá? A publicidade é um fator essencial para o sucesso, não importa quão grande seja o seu produto. Se você não consegue comercializá-lo, adequadamente será uma perda de tempo. É por isso que eles têm um plano de marketing exclusivo, tá? Dividido em duas fases e vai ser seguido passo a passo. O objetivo deles é se tornar o maior e mais popular protocolo miner, né? Queremos ter o maior TVL, a maior influência social e a comunidade mais barulhenta em todo o espaço criptográfico, tá? Se tornando, então, o objetivo deles, o melhor protocolo de renda passiva. Aqui é um pouquinho do roteiro deles, tá? Como principais pontos aqui da primeira parte, eles querem criar comunidades internacionais e focar em marketing baseado em segmentação geográfica. Depois que o domínio da mídia social é o alcançado, eles vão programar embaixadores, colocando celebridades a bordo, tá? Anunciar a primeira parceria com celebridades, iniciar campanhas no YouTube e Twitter, Lançamento da mercadoria Tesla Kitchens, que seria roupas, utensílios para cozinha, bem legal, né? Depois alcançado esse domínio absoluto, eles querem implementar, então, ativo para o ecossistema MasterChef Play Earn, lançamento do token mais NFTs, o um marketplace de NFTs entregado ao Depp, linha NFT exclusiva e mudar para um novo mercado, Twitch, mais Play -to com YouTubers e jogadores. Olha só que legal. Aqui eles falam se é tarde para investir, o contrato é escrito para fornecer a entrada ideal para cada usuário, novo ou antigo. Esta é a razão pelo qual o valor de pratos por BNB muda com frequência com flutuação de TVL, para fornecer um campo de jogo equilibrado para qualquer novo usuário que venha para a Kitchen e não dê aos primeiros usuários uma vantagem inicial. Também não esqueça que temos um ecossistema inteiro que vai apoiar o protocolo miner. Então é o nosso caso, nunca será tarde demais. E aqui algumas perguntas, né? Pra gente finalizar. O que são cozinheiros? Então, os chefs são mineiros, custam 1 milhão e 80 mil pratos. Os chefs produzem pratos e você podem ver os valores dos seus pratos convertidos em BNB no DEP na caixa de recompensa. Qual seria o retorno diário? 8% aí até de retorno diário, depende dos seus hábitos de composição e reivindicação. Quanto mais você reivindicar, menor será o seu interesse. Quanto mais você capitalizar, mais alto ficará. O que acontece se você reclamar nessa card diariamente? Se você sempre devorar pratos, reivindicar, sua porcentagem diária cairá drasticamente e você não receberá os maiores retornos diários. Então esse é um mecanismo anti-baleia, né? Taxa também, né? Bom destacar, 3% para o desenvolvedor, 2% marketing, 3% para a tesouraria. E qual é a melhor estratégia? Testar inúmeras vezes, a estratégia 6-1 para você é melhor. Contrate chefes compostos por 6 dias por semana. E devore pratos, né? Reivindique apenas uma vez, então são seis dias por semana durante o qual você pode compor o quanto quiser pode ser uma vez por dia, duas vezes, três vezes assim por diante, seguir essa estratégia devolverá seus iniciais dentro de seis a 8 semanas mas a maior taxa de juros possíveis então esse é o planejamento, tá, olha só e bom galera, aqui outro ponto importante também questão de auditoria, tá, então CZs Cozinha, tá aqui ó, auditoria tá, da Hazy Crypt essa auditoria é apenas para o código do Smart Chain Contract no endereço especificado tá, tá até falando aqui ó, CZs Kit Smart Contract, não encontrou vulnerabilidade Backdoor, scripts Fradulentos, tá? Isso aqui você pode dar uma olhada depois com calma também, tá? Tem tudo detalhado aqui, certo? E aqui também a gente tem algumas redes sociais do projeto, vou deixar todas para vocês na descrição, tá? Temos aqui o Twitter para vocês verem. Temos esse Telegram aqui com 2.411 inscritos, né? Esse outro Telegram aqui é de anúncios com 2.432 e o Telegram brasileiro, esse é o principal que ainda tá mais no começo, né? Pelo jeito eles estão iniciando a divulgação BR agora, tem apenas 7 membros, então vou deixar para vocês o link na descrição, no comentário fixado para vocês entrarem, é, crescer esse Telegram Brasileiro, que aí a gente pode ver melhor do projeto aqui no Brasil, conversar, tirar dúvidas, é sempre importante todo projeto que você entrar, entrar no Telegram, perguntar pra galera, tirar a dúvida, ver quem tá no projeto e tudo mais, tá? E também tem um Discord, tá? Também vai estar tá na descrição aí, também é legal pra você entrar, pra ver se você consegue conversar com a galera, tirar dúvidas e tudo mais. Beleza? Então, é muito importante, galera. Pronto, verifiquei aqui, entrei. Tá vendo? Você pode estar entrando aqui e conversando com as pessoas, beleza? E bom, galera, então é isso. Esse foi o projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, sempre finalizo dizendo que esse vídeo não é uma dica de investimento, afinal é o seu dinheiro. Então, você tem que estudar agora o projeto. Eu trouxe aqui o conteúdo e agora você faz sua análise. Todos os links estão na descrição. Faz o seu estudo, sua análise, pra você decidir se você vai entrar ou não no projeto. Beleza? Mas é isso aí, vou ficando por aqui. Valeu, até mais!